Olá, meu nome é Marcos, eu estou gravando esse vídeo para o canal Toca do Tux. A gente vai fazer aqui uma instalação do Fedora Workstation, que é uma das distribuições de Linux. Esse vídeo é focado no usuário leigo, então se você é um técnico, um sysadmin, um usuário avançado, esse vídeo não é para você. Tá? Esse vídeo aqui é para motivar, para mostrar e motivar as pessoas que nunca utilizaram o software livre, o Linux, que ele pode rodar e atender a gente muito bem no nosso cotidiano. Tá? Então, para fazer esse Lab, eu vou utilizar uma VM, uma máquina virtual. Eu estou utilizando aí o VirtualBox. Okay? A gente vai criar aqui o nosso PC virtual. Então, vem aqui novo. Coloco aqui Fedora, para ficar intuitivo. O tipo é Linux, versão Fedora 64. bem próximo. Aqui eu vou determinar a quantidade de RAM para esse laboratório. Tá? Eu vou botar aqui 4.096. Eu acredito que hoje em dia, qualquer PC que você vai comprar, aí, você vai com certeza encontrar um computador com 4 GB de RAM. Tá? Avançar próximo. Aqui a gente vai criar o nosso HD virtual, nosso disco rígido virtual. Criar. Vai ser VDI. Próximo. Dinamicamente alocado. Esse dinamicamente alocado, ele vai reservar o espaço que a gente, a gente determinar aqui para que seja usado pelo Fedora. Mas ele vai começar menor e vai crescendo de acordo com a necessidade. Tá? Então, aqui eu vou colocar aqui 40 gigas, vou selecionar aqui o local onde esse cara vai ficar armazenado, guardado. Vou colocar uma partição aqui onde eu coloco as minhas máquinas virtuais. Salvei, tá? Criar. Perfeito. Eu venho aqui em configurações, Fedora já está selecionado, sistema aqui, a gente pode colocar aqui, como se fosse realmente o setup da sua máquina, tá? Ordem de boot, correto? Armazenamento, nosso HD está aqui e aqui a gente vai selecionar o nosso, a nossa imagem de instalação, no caso aqui, Fedora Workstation Live que é um arquivo ISO. Rede, posso deixar NAT ou posso colocar placa em modo bridge, tá? que vai utilizar a nossa, a nossa rede real aqui, ok, perfeito, eu venho aqui agora em iniciar, venho aqui em visualizar, alterar para modo escalonado para ficar mais agradável a experiência para a gente, isso aqui é um Live CD, né? então vem venho aqui, ó, coloco para cima, para a gente startar o Fedora, você pode instalar ou rodar a partir do seu disco de instalação, eu venho aqui, dou um ENTER, ele vai iniciar para a gente. Perfeito. Então, aqui nós temos duas opções. A gente pode utilizar, testar o Fedora, né? e a gente pode instalar o no nosso disco. Esse vídeo a gente vai utilizar para instalar. Então, a gente vem aqui para instalar o nosso disco. Nessa tela, ele já selecionou o idioma da gente português, nosso caso aqui, português do Brasil, a gente vem continuar. Bom, aqui no resumo da instalação, ele já detectou o nosso teclado, se o seu for outro teclado, ele não detectar, você vem ali e modifica, para mim está correto, a data e a hora, hora, tá? eu estou no Rio de Janeiro, portanto, São Paulo atende as minhas necessidades aqui, e a gente vem aqui em destino da instalação, mas repare lá embaixo, ó. por favor, complete os itens marcados, né? com essa tarja aí, olha ali, está com um aviso aqui, ó. Então a gente vem aqui em destino da instalação, tá? nós só temos um disco rígido, vai estar selecionado, a gente pode deixar no modo automático, porque o instalador do Fedora já vai criar para a gente as partições, é, eu vou ensinar para vocês, uma instalação um pouquinho mais personalizada, como eu utilizo aqui no meu dia a dia. Então, eu venho aqui em personalizado, ok, vem aqui em cima em pronto, perfeito. Bom, aqui nessa tela a gente consegue editar as nossas partições, tá? Nosso espaço disponível aqui, 40 GB, tá? Ele dá um aviso para a gente aqui que o um novo ponto de montagem usar um esquema de particionamento LVM, você pode selecionar outro aqui, LVM é partição dinâmica, C é, certamente o, o Gabriel tem vídeos aí no canal falando sobre esse assunto, é um assunto muito importante, eu venho aqui no sinalzinho de mais e eu vou selecionar a primeira partição, tá? o barra boot, o barra boot onde estarão localizados os arquivos responsáveis pela inicialização do sistema, tá? tamanho que eu utilizo aqui, 550 megabytes. Na maioria das vezes é mais que necessário adicionar um ponto de montagem. Foi criado o nosso barra boot. O sistema de arquivos é ext4, tá? É o sistema de arquivos mais utilizado em desktops no Linux. Novamente, sinal demais, A gente vai criar agora a no o nosso swap. Tá? Swap é a partição de troca. Quando você estiver utilizando o seu sistema, a sua memória chegar no limite dela, o sistema operacional vai pegar essa partição que a gente vai definir aqui, no nosso caso, 3 GB para desktop é mais necessário, e vai simular um pouquinho mais de memória RAM para evitar travamentos e lentidão. Tá? De uma maneira, superficial, é isso que faz. Adicionar pontos de montagem, tá aí o nosso swap novamente sinal demais a gente vai definir agora aqui o nosso barra o barra para que vocês possam entender no Windows na Microsoft nós temos o C dois pontos né? no Linux a gente tem o barra tá eu não vou definir tamanho porque eu quero utilizar todo o espaço disponível aqui né, que resta disponível aqui no meu disco perfeito adicionar um ponto de montagem tudo bem feito isso já criei o boot, partição de troca e o meu, a minha raiz. Né? Eu venho aqui em pronto. Bom, o sistema vai mostrar para a gente o resumo das mudanças. Se a gente concorda, que é o caso, eu concordo. Eu venho aqui em aceitar mudanças. Feito, tá? A gente vem aqui no nome do host e rede. Tá? Quem já instalou em 2.10 vai entender isso. Que por padrão o sistema vem com um nome totalmente estranho. No Linux, ele vem com esse nome padrão aqui, no caso do Fedora. A gente pode personalizar o nome da nossa, da nossa máquina, nosso hostname. Tá? Eu vou colocar aqui PC Linux. Tá? Vou mandar aplicar. Repare aqui que já o nome do host atual já foi alterado. Eu venho aqui novamente em pronto. O cabo de rede está conectado. E aqui já dá esse aviso para a gente. A gente vem aqui iniciar a instalação. Iniciar a instalação, a gente vem aqui em senha. A gente tem que criar uma senha para o usuário administrador, que é aquele cara que pode fazer mudanças, alterações, instalar programas no sistema. E o usuário comum, que é aquele cara do dia a dia. Não é? Então, vem aqui, senha de root. Senha de root. Então, você vai definir aqui uma senha para o seu usuário administrador, pronto, foi criado, e a senha é o seu usuário padrão. Na verdade, você vai criar o seu usuário padrão, não né? Então, eu vou criar aqui um usuário com o meu nome, Marcos, tá? Ele já sugeriu ali o meu nome de usuário do sistema. Repare que a letra é minúscula, isso faz toda a diferença. E aqui eu vou definir uma senha. Eu estou criando uma senha artícula, tá? E, obviamente, no, em produção, vocês vão criar uma senha mais adequada, tá? A gente também pode definir esse usuário como usuário administrador, tá? Mas eu não quero fazer isso, ok? Eu venho aqui, pronto. Foi criado. E agora a gente vai aguardar o fim do processo de instalação. Concluída aqui a instalação, está completo, né? E a gente vem aqui em sair. Eu venho aqui, eu vou desligar a minha máquina virtual, tá? Por que, que eu fiz isso? Eu venho aqui novamente em configurações, com o Fedora selecionado. Vou colocar primeiro ordem de boot, o disco RIS, já, já está instalado para a gente o sistema. E aqui em armazenamento, vou pegar o CD e vou remover. Como a gente faria num PC real, não? Okay. Agora sim, eu venho aqui e mando iniciar o nosso PC novamente. E agora já está instalado a nossa VM, a gente está executando direto na nossa máquina virtual. Aqui é a nossa tela de boas-vindas. Né? Vou selecionar o meu usuário e vou entrar com a senha desse usuário. Usuário padrão, aquela senha que a gente colocou lá no processo de instalação. Eu venho aqui em entrar. Bom, aqui a gente já está selecionado o português do Brasil. Tela de boas-vindas. Boas teclado, português do Brasil, no, no caso a digitação. Aqui em privacidade, eu gosto de desmarcar. Ok? Próximo. Aqui eu vou ignorar. Comece a usar Fedora. Vai abrir aqui uma, uma ajuda. A interface padrão Gnome. Tá? Fechar isso aqui. Clicando aqui em atividades, ó, ele abre o menu para a gente. Clicando aqui embaixo, vai mostrar todos os aplicativos. E aí tem uma cacetada de aplicativo que já vem pré-instalado. Novamente aqui em atividades. Clique aqui na bucha e digita o que? Terminal. Bom, no Linux, o que, que acontece? Quando é o jogo da velha, você está como usuário administrador root. Quando é cifrão, usuário padrão. Então a gente está como usuário padrão. Tá? Eu quero fazer duas alterações antes da gente continuar. Eu vou explicar cada uma delas para vocês. Tá? Então, para eu estou como usuário padrão. Para que eu entre, tenha, entre como usuário administrador do um SU. Uma das formas de fazer isso. Ele vai pedir a senha do root. Aquela mesma senha de root que você cadastrou na instalação do sistema. Perfeito. Repare que depois do Marcos tem o jogo da velha. Então, eu já estou como usuário administrador. Tá? O que eu recomendo que vocês façam? Nós temos aqui o SLinux, tá? que é uma camada extra de segurança oferecida pelo sistema Fedora, tá? a gente vai editar esse cara, eu vou usar o VI, você pode usar o editor de sua preferência, eu sei que o VI já vem instalado, e o caminho barra etc sysconfig slinux, a gente vai cair nessa tela. Tá? a gente vem aqui ó a gente vai desabilitar o SLinux tá eu aperto a letra I repare que o prompt vai, vai para insert tá eu vou apagar isso aqui e vou desabilitar o SLinux ok esc dois pontos W e exclamação para forçar a saída o SLinux foi desativado isso aqui é para que Facilite a vida do usuário no dia-a-dia. Dia. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o usuário padrão, no meu caso o Marcos, no grupo Suders, tá? Que é uma, Ele vai se tornar uma espécie de usuário administrador. Então, a gente vai usar novamente o VI, barra ETC, sudoers É uma das formas, tá? Aqui onde está a root, você aperta a letra I. De inserção, tá? E aqui você vai fazer o que? Coloca o nome do seu usuário, não o nome que você colocou o nome de pessoa, o nome real, uma letra maiúscula, aquele nome é, de usuário como está no prompt ali, tudo minúsculo. E você vai repetir a linha de cima, tá? Isso aqui vai ser seu desktop, né, da sua casa, então você vai ter uma facilidade melhor na instalação, inclusive de interface gráfica, tá? você não vai ter toda hora que logar como usuário administrador, você vai ter poderes de administrador usando o comando sudo, tá? esc, dois pontos, wq, e como arquivo importante, exclamação para forçar a saída, ok? Para que aquela primeira modificação no, no SE Linux entre em vigor, é interessante reiniciar o sistema. Então, a gente vai dar um reboot. Perfeito, Aqui vamos clicar aqui no Marcos, tá? Senha do usuário padrão. Bom, sistema iniciado, né? Vocês reparem que aqui embaixo é uma barra, é a barra do meu sistema, tá? A gente vai deixar o nosso, nosso PC virtual dessa maneira. Eu acho mais intuitivo, tá? Feito isso, a gente vai fazer o que a gente vai abrir aqui o nosso navegador, que já vem instalado, no caso aqui o Firefox. E aqui a gente vai digitar RPM Fusion. Já vai aparecer aqui para gente. É o primeiro link, tá? RPM Fusion. A gente vai instalar aqui os repositórios é, Fusion que eles vão permitir, vão facilitar a instalação de várias ferramentas, vários aplicativos e drivers também do nosso do nosso sistema, tá? Isso aqui é uma, é uma é um grande facilitador, tá? Estamos dentro do site do RPM Fusion. A gente vem aqui Configuration. A gente tem as opções para Fedora. Primeira coisa a gente vai instalar o repositório Fusion, né? é, é free. Basta clicar aqui, tá? pode deixar marcado abrir, OK. Ele vai fazer o download e vai abrir uma interface facilitadora para que a gente possa instalar sem digitar comando algum. Está aqui, basta que a gente clique aqui em instalar. Ele vai pedir a senha de administrador, aquela senha do root que a gente cadastrou na instalação, no início da instalação do, do sistema. Tá? E agora ele vai fazer a instalação para a gente. Veja só como é simples. Correto, feito. A gente pode fechar aqui. E agora a gente vai instalar também o RPM Fusion Non-Free para a nossa versão, no nosso caso, Fedora 27. Tá? Clicou aqui. Mesma coisa, abre com. OK. Vai vir interface facilitadora, e a gente vem aqui instalar. Vai pedir novamente a cada senha de usuário de administrador, root. A gente vem aqui. Autenticação, e ele vai instalar para gente. Ok. A gente vai fechar aqui. A gente pode fechar o navegador. Nós instalamos, né? Os repositórios, o caminho das atualizações. A gente tem que atualizar o sistema propriamente dito. Então, a gente vem aqui em atividade. Tá? Digite aqui a pesquisa. A gente pode botar terminal. Vem aqui em terminal. Tá? Olha só que legal. Em terminal, a gente vai ter que fazer agora uma operação que somente o superusuário tem, tem condições de fazer. E Lembra que eu falei para vocês que... Jogo da velha, usuário administrador. É, dólar usuário root. Então, se eu venho aqui como, se eu dou um dnf update, tá certo? E dou um enter, eu não tenho permissão para fazer essa ação. Foi por isso que nós fomos lá no arquivo sudos e... Adicionamos nosso usuário Marcos, tá? Para que a gente não precise toda hora entrar com o SU, usuário administrador e fazer a operação. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai editar sudo tá? E o comando que a gente quer executar: sudo dnf update, para a gente atualizar o sistema, tá? Enter. Ele vai pedir a senha de usuário administrador. E agora sim, ele vai atualizar para a gente o nosso sistema operacional. A gente tem que autorizar a continuidade da operação. Então, eu clico em S de sim e Enter. São muitas as atualizações, a gente vai ter que aguardar. Tá? Agora ele importou a chave, a gente vai dar um S de sim novamente. Continuar novamente, sim. Concluído aí o processo, vou limpar a tela aqui. Tá? Então, como vocês podem perceber, vou fechar aqui. Ó. Mas, se você vem do Windows 7, do Windows 10, você quer realmente, acha interessante ter uma interface mais parecida, o Linux também oferece isso para você. Tá? Eu, particularmente, gosto muito do Cinnamon e eu vou mostrar para vocês como é fácil instalar uma interface gráfica numa distribuição Linux no caso aqui do Fedora, tá? Então a gente vai abrir aqui o terminal novamente, terminal, tá? Bom, para a gente instalar uma interface gráfica, na verdade, qualquer instalação você precisa ter direitos administrativos, você tem que estar logado como superusuário, tá? Nós colocamos o nosso usuário lá no grupo Sudos. Demos aí permissões especiais, algumas permissões especiais, e agora a gente vai utilizar novamente o comando sudo. Então, sudo, para que você possa instalar, você vai ter permissões de usuário administrador, você vai ter que digitar sua senha. dnf, grupo install, cinnamon desktop, a gente vai dar um enter e vai pedir a senha, aquela senha de root, tá? senha de usuário você vai fazer uma alteração no sistema, você tem que ter permissões para isso. Ele vai pedir uma confirmação, vai fazer o download e o processo de instalação da interface gráfica. É bem simples. Concluído aí a instalação da nova interface gráfica, tá? o que a gente tem a fazer agora é rebutar o sistema. Perfeito. A gente vai logar no sistema. Repare que aqui, ó, do lado direito, tem uma engrenagem. A gente seleciona aqui Cinnamon, tá? E a gente entra com a senha de usuário padrão, tá? E entrar. Por ser uma máquina virtual, vai aparecer esse aviso aqui: na sua máquina real não vai aparecer, tá? Então tá aí, gente. Aqui, ó, repare que agora tudo ficou diferente. Achamos aqui o um menu, tá? E aqui nós temos, é, por categoria, tá? novamente aqui no menu, tá? então vamos aqui no Firefox. Repare que ele também está lá embaixo na barra. Então vamos imaginar que você queira instalar o Google Chrome. Né? Então você vem aqui, digita Chrome, tá? vai cair logo na página aqui, clicou. Fazer download, nós estamos utilizando que é o Fedora, então é, você marca a opção de baixo aqui ó, 64bit.rpm, que é o pacote de Fedora e OpenSUSE, tá, desce um pouquinho a tela aqui, aceitar e instalar, a gente pode deixar abrir com, tá, dá ok, ele vai fazer o download e vai instalar pra gente. Já vai abrir, vai te pedir a senha do root. Claro, você vai instalar um programa, fazer uma alteração do sistema, você tem que ter permissões de usuário administrador. A gente vem aqui no menu iniciar. É no menu, né? E vem aqui internet. Quem está aqui para a gente? Aqui, ó. O Chrome. tá Você clicando aqui. ele vai abrir para gente o Chrome, tá aí, está instalado o navegador Google Chrome, tá, fechar aqui, se você quiser colocar aqui na barra, aqui embaixo, você volta aqui, vai nele, botão direito do mouse, adicionar o painel, aqui ó, ele apareceu aqui embaixo, tá, Vamos imaginar que a gente queira instalar um programa de acesso remoto. Tá? Programa amador para acesso remoto. O TeamViewer. TeamViewer. Eu clico aqui, é o primeiro link. Descendo um pouquinho, eu tenho aqui. Baixo e grátis para uso pessoal. Descendo mais um pouquinho aqui. Ele já detectou que eu estou utilizando uma distribuição Linux e aqui eu tenho opções para baixar, Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS e Fedora. Meu, o meu é de 64 bits, então seleciono essa opção aqui. OK. Vai pedir a senha de usuário administrador, repito. Só quem pode fazer alterações no sistema é o usuário administrador. Você tem que ter permissões para tal. A gente vai dar OK aqui. É bem rápido. A gente pode vir aqui. Posso reduzir essa tela se quiser. A gente pode vir aqui no menu. E se não quiser procurar, digita aqui. Ó. Olha lá. Já vai aparecer para a gente o Team Viewer. Clicando sobre ele. Aceito o contrato de licença. Está aí, está bem instalado. Está vendo? É fácil, é rápido. Está lento aqui, porque a máquina realmente é uma máquina virtual. Mas no seu PC aí da sua casa, certamente a experiência é bem superior. Tá? A gente pode vir aqui também em menu. Aqui é, em administração. Tá? Você pode digitar lá em cima se quiser também. Do lado direito nós temos aqui programas, tá? então vamos às compras, mas é gratuito. Isso aqui é uma interface facilitadora para que você está os programas mais utilizados, né? e é por categoria também. Tá? Então aqui ó você tem áudio, você tem aqui os programas de destaque. Tá? tem o um braseiro, que já, o que tá com verdinho aqui ó, com checklist, que já vem instalado para o padrão, tá? isso aqui é um gravador de CD, DVD, tá, você pode aqui botar em todos, todos dessa categoria, né? vai aparecer uma cacetada de programas aqui ó, tem muita opção, então você não precisa de site, baixa aqui, super download, o site de terceiro, tem um cadern live aqui ó, que é um baita editor, de, de, de vídeos tá para edição de vídeos é excelente, inclusive o, o Gabriel pode indicar para vocês aí o, o canal de que tem um curso excelente sobre essa ferramenta. Enfim, uma variedade incrível de, de, de aplicações tá. Tem o, o PTV, uma função parecida, tá? você tem aqui criação e edição de áudio. Vai, você pode fazer uma bucha mais, mais, mais fina. Comunicação, tá? Então, você tem aqui um destaque, é verdade? O Transmission, que é um cliente torrent. Você tem aqui o nosso navegador, nosso cliente de e-mail. Você pode botar todos aqui, vai aparecer a lista completa para você. Entendeu? Tem muita ferramenta aqui. Muita aplicação bacana tá? Você pode vir por bate-papo Ele vai filtrar para você Você pode vir por navegador Web tá? Notícias Enfim, nós temos aqui também jogos tá? Isso aqui são joguinhos Que você pode instalar com muita facilidade Até emuladores aqui, ó, nós temos tá? Então é muito bacana Vou Fechar aqui Bom, então está aí, está demonstrado de uma forma bem tranquila, que é muito fácil você instalar no seu computador, praticamente já vem pronto para você. Então a gente mostrou aqui como faz a instalação, instalamos até uma interface gráfica, alguns programas, vocês podem observar que pouquíssimas vezes a gente coloca, a gente depende do terminal para instalar alguma aplicação, nós temos a interface facilitadora ali, para instalar a maioria dos programas que você vai utilizar no seu cotidiano, ele já vem pronto para utilizar. Tá? Então, se você escuta, né, ou assiste algum vídeo na internet, que o Linux não roda jogos, ou que o Linux não é bom, ou que você só vai colocar o Linux numa birosca, que não serve para utilizar na sua casa, que é muito difícil, isso é papo de quem não conhece a ferramenta. Tá? Isso aqui é excepcional, é um dos melhores sistemas operacionais que existe. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo simples, mas eu creio que seja um vídeo útil. Tá? Qualquer dúvida, nós estaremos à disposição. Muito obrigado e até a próxima.